Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta oitava reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores presentes, doutor Efraim Cruz e doutor Elvio Guerra. Cumprimento também o secretário-geral, doutor Ricardo Marques e o procurador-geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo. Senhores diretores, temos hoje quórum de três diretores, então, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta, então, a oitava reunião pública ordinária dessa diretoria de 2022. A presidência tem alguns informes a fazer. Informo que quarta-feira, amanhã, dia 16, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 83, que busca obter subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório e a minuta de resolução para a revisão da Resolução Normativa 697 de 2015, que trata da prestação e da remuneração de serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional, processo esse de relatoria do doutor Efraim Cruz. Também destaco que hoje, dia 15 de março, é o Dia do Consumidor, e a ANEL brinda a esta data com seu novo portal na internet, www.gov.br Aneel, com conteúdo mais objetivo e orientativo para atender às necessidades do cidadão brasileiro. O novo portal tem a finalidade de facilitar e tornar o relacionamento com a agência ainda mais transparente, simples e moderno. Também queria destacar que eh, ontem, houve, dia 14 de março, houve a celebração dos 65 anos de Furnas Centrais Elétricas, aniversário esse comemorado no dia 28 de fevereiro e cujo evento alusivo, como já falado, ocorreu na data de ontem e contou com a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, pelo presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, pela diretoria executiva da empresa e aqui na pessoa do doutor Clóvis, cumprimento toda a a, todos os colaboradores de Furnas Centrais Elétricas, a ANEEL também esteve presente e demais autoridades. A empresa foi criada em 1957 e desde então possui posição de destaque na segurança elétrica e energética de nosso país. E ainda hoje, cerca de 40% da energia do país passa nas instalações de Furnas. Parabéns a Furnas, seus colaboradores de ontem e os de hoje. Também quero cumprimentar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, pelo seu aniversário celebrado hoje, de 74 anos. De muito orgulho a todos que integram e integraram esta grande companhia, fortemente ligada às raízes nordestinas. A CHESF é uma das mais antigas geradoras e transmissoras de energia elétrica do país e mantém uma forte inserção no desenvolvimento regional e de todo o país. Parabéns à CHESF, seus colaboradores de ontem e os de hoje. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, que fora realizada no dia 8 de março de 22. Se todos os presentes concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro, então, aprovada a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. A oitava reunião pública ordinária da ANEL, realizada nesta terça-feira, 15 de março de 2022, temos a informar que foram... Retirar foram, é, primeiro a sequência com publicação de 44 itens. O bloco com 34 itens, do item 11 ao 44. Destaque do bloco, item 26. Foi retirados da pauta os itens 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 6 e 26. Informamos ainda que os processos do bloco tiveram relatório, voto e ato disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco, dos itens 11 a 44, destacado o item 26, por pedido de sustentação oral. Na sequência, serão os itens 6 26, 1 e 2. É o que tínhamos a informar, senhor presidente da sessão, doutor Sandoval, doutor Elvo e doutor Efraim. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu quero pedir vistas do item 40 do bloco e aprovo os demais itens. Senhores diretores, só um minutinho aqui. Senhores diretores, eu vou pedir vista do item 37 do voto e do item 30 do bloco, perdão. E do item 38 do bloco. Faço é, tal solicitação de vista dos itens por ter sido o relator original do PCS e só para essa motivação. Bem, então solicitado vistas é, do item 30 e dos itens 40 pelo diretor Elvio, itens 37 e 38 pelo diretor Efraim Cruz. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que essa diretoria por unanimidade decidiu pela aprovação dos itens do bloco referentes à oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, ressalvado os Processos que foram solicitados vistas pelos diretores eh, anteriormente citados. Bem, senhores diretores, estamos presentes nesse plenário, diretor Elvio Guerra, diretor Efraim Cruz. Sendo assim, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. É, só um momentinho, é, secretário. Só fazer aqui uma, um esclarecimento que, durante o, a reunião extraordinária, eu acabei por não fazer. É, nós tínhamos conversado entre os diretores que pro, talvez a, o processo da extraordinária ficasse para durante o dia e depois foi antecipado e eu me, me equivoquei com o horário, razão pela qual eu tive um leve atraso na, no início da reunião. Então, feito isso, senhor secretário, devolvo a palavra. Primeiro item: item 6, processo 48.500.00.51.62, barra 2013. Traço 52. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Hidrelétrica Santa Branca S.A., com vistas à rescisão do contrato de concessão número 17, barra 2016. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra, informe que há pedido de sustentação oral para este item. Em 11 de fevereiro de 2022, a hidrelétrica Santa Branca requereu a rescisão amigável do contrato de concessão número 17, 2016, MME, UHE Santa Branca, com pedido de medida cautelar de suspensão de todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais. Em 21 de fevereiro de 2022, na sétima recessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria, é o relatório. Sustentação oral pelo representante da Hidrelétrica Santa Branca SA, senhor Bruno Guimarães Bianchi. Perfeito. Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, bom dia a todos. É, eu estou aqui para tratar especificamente do pedido cautelar. Eu já tive a oportunidade de despachar com o doutor Elvio anteriormente sobre a questão cautelar. Mas, é, considerando principalmente a importância e a sensibilidade do tema, a gente optou por também realizar a sustentação oral. É, perante a reunião ordinária. É, o caso da Santa Branca já teve, já foi analisado, inclusive, é, ainda que no âmbito da questão da excludente, em, em um voto de relatoria do doutor Efraim, né, em que é, já foi reconhecido, ainda que parcialmente, que o processo da UHE Santa Branca encontra e encontrou ao longo desses últimos anos, graves e severos entraves ambientais. Né? É, é um processo que é bastante delicado, em termos tanto do tamanho do projeto, é uma UHE de 62 MB, né, mas que é, Santa Branca, a empreendedora, buscou ali de todas as formas viabilizar o projeto sem obter êxito. Né. E por isso foi apresentado então o pedido, é, a manifestação pela rescisão do contrato de concessão é, com a elaboração do pedido cautelar para que fossem suspensas as obrigações e também é, fosse possibilitada a renovação, a, fosse possibilitada a, a, o levantamento da garantia de fiel cumprimento do contrato que foi prestado e foi renovado agora em agosto de 2021. Bom, os motivos que a gente entende que está é, bastante claro aqui, a, que é medida que se impõe a rescisão do contrato de concessão por fatores que não estão na ingerência de Santa Branca, são basicamente três. O primeiro deles é o que eu já tratei, a questão do licenciamento ambiental. Então, é, no âmbito da autorização de supressão vegetal, após o órgão ambiental, após o Instituto Água, Água e Terra do Paraná já ter concedido tanto a licença prévia quanto a licença de instalação, é, sobreveio uma decisão determinando a readequação do projeto. Essa decisão, em meados de 2018, tratava inclusive que entendia ali que tinha uma desproporção entre a energia gerada e a supressão vegetal, inclusive consignava ali a questão da necessidade de é, alteração das características técnicas para que fosse possível a, a emissão da autorização de supressão vegetal. Naturalmente que a, a simples alteração das características técnicas não é possibilitada a Santa Branca. Né? A gente está a tratar aí de um, pro, um projeto que é decorrente de um contrato de concessão, foi comercializada a energia, então, naturalmente, que qualquer alteração das características técnicas dependeria de prévia é, análise interna também pe pela ANEL. Né? Santa Branca, então, fez todas as medidas ali que estavam a seu alcance para manter o projeto, de fato, nas características técnicas, realizou ali um estudo de hidrodinâmica e, mo e modelagem da qualidade da água, ele realizou também um estudo de é, atualização do inventário florestal proposto, e é, em que pese todos esses estudos realizados, o órgão ambiental em meados do ano passado emitiu um parecer entendendo pelo indeferimento da supressão vegetal. Manteve então a postura ali no sentido de que é, o projeto tem uma supressão vegetal muito elevada, né, é, de acordo ali com os parâmetros ambientais é algo em torno de 600 hectares. Né, e por esse motivo entendeu pelo indeferimento da supressão vegetal, considerando que os parâmetros que foram propostos pela Santa Branca é, não atendiam ali a legislação. Isso naturalmente, e até seguindo a linha do que já foi consignado ali, é, quando da análise do pedido excludente, é algo que está de fato totalmente fora da ingerência e da margem de Santa Branca, né? afinal já havia sido concedida tanto a licença prévia quanto a própria licença de instalação e vem o órgão ambiental com a chancela do Ibama, é bom falar isso. É, aos 48 do segundo tempo indeferir então a supressão vegetal. Né? Esse é o primeiro fator que a gente entende aqui, que no caso em questão o projeto ele se mostra inviável, Há né? farta legislação a respeito desse tema, né? e já foi inclusive ainda que imparcialmente reconhecido pela ANEL. O outro fator que a gente entende aqui também é em decorrência das ações civis públicas que foram ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Na mesma linha do que acabou ocorrendo com a Uagaete Bagimontante, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou três ações civis públicas questionando o próprio licenciamento ambiental prévio de Santa Branca, ou seja, que foi concluído já tem aí em torno de cinco, seis anos. Trouxe ali uma série de, de supostas irregularidades, é, buscou uma liminar, inclusive, que, se abstivesse, que Santa Branca se abstivesse de é, dar continuidade ao processo e o próprio órgão ambiental de conceder as licenças ambientais necessárias, né? e conseguiu uma liminar, o Ministério Público conseguiu uma liminar perante o Tribunal de Justiça, determinando é, que tanto Santa Branca se abstivesse de prosseguir com o projeto, quanto que o órgão ambiental se abstivesse de conceder novas autorizações ambientais. Essa essa essa decisão liminar ela está vigente ainda, claro que Santa Branca está tomando as medidas necessárias para reverter esse cenário, entende? E confia ali pela rigidez do processo de licenciamento ambiental. Mas o fato é que hoje há essa liminar que, mesmo que o órgão ambiental é, tivesse uma postura favorável à concessão da SV, é, não seria possível por conta dessa, dessa decisão. E por fim, há também um terceiro fator, o fato de uma exigência que na visão da Santa Branca é superveniente por parte da FUNAI, que é a realização de estudo de componente indígena. E porque isso é um, um obstáculo a mais que eu trago de forma que, no nosso entendimento, no entendimento da Santa Branca, é superveniente. É pelo fato de que, quando foi feito o licenciamento prévio da Santa Branca, isso em meados de 2014, 2015, a própria FUNAI havia asseverado que essa, esse estudo ele não seria necessário. Né? É, é, então, Santa Branca, naturalmente, que partiu desse, desse pressuposto para levar o projeto adiante, inclusive é, obter as licenças necessárias e autorizações necessárias para levar o leilão, é, a menos 5 de 2016, e sobrevém essa, essa exigência agora em, em meados de 2019, 2020, que é, frente ao cenário que foi, que foi apresentado, é mais um obstáculo também à implementação do empreendimento. Então, por todos esses motivos, a gente entende aqui que quando a análise do mérito afarta o material para que se entenda pela rescisão do contrato de concessão por motivos não imputáveis à Santa Branca, é bom afirmar isso, né? e entendemos que, certamente, a análise das unidades técnicas é, corroborará esse sentido. Né? É, eu destaco também que, na nota técnica que foi elaborada pela SCG e pela SFG, quando na análise do pedido excludente, foi consignado ainda que caberia à própria anel avaliar manter essa outorga se o projeto não se viabilizasse em curto ou médio prazo. Né, mesmo se Santa Branca buscasse atender a todas essas condicionantes e buscasse ultrapassar essas barreiras que denotam a inviabilidade do projeto, certamente que é, se sobreviesse uma decisão favorável, um cenário favorável, não seria no curto prazo. Então a gente entende aqui que a probabilidade do direito está bastante demonstrada, está bastante robusta nessa situação e especificamente para a concessão da cautelar, o outro requisito que também tratamos aqui da, do risco de dano iminente, ele sobrevém do fato de que é um projeto que, na nossa visão, está bastante é, demonstrado, está fartamente demonstrado que não vai se vi viabilizar por motivo decorrente de atos do Poder Público em geral, tanto o IAT quanto o Ministério Público, né, e é, há um risco aqui de dano iminente que é justamente os prejuízos decorrentes da manutenção de todas as obrigações contratuais, editalícias e por aí em diante, enquanto tramitar esse pedido de rescisão. Né, é, eu destaco aqui que Santa Branca renovou a garantia de fiel do cumprimento do contrato em agosto do ano passado, e essa renovação, frente a todo esse cenário ri, de risco ambiental, teve um custo aí superior a R$ 600 mil. Reais. Né, naturalmente que num cenário de rescisão do contrato de concessão, por motivos que não são imputáveis à Santa Branca, mas são imputáveis também ao poder público, a empresa legitimamente vai buscar essa indenização, perante o poder público. Então, muito além de uma mitigação de uma obrigação ou qualquer coisa do gênero, ou de um custo até mesmo da Santa Branca, com a concessão da cautelar, a gente entende aqui que haverá uma mitigação dos prejuízos que o próprio poder público vai ter que é, arcar diante da inviabilidade superveniente desse, desse projeto. Então, senhores diretores, eu concluo aqui é, agradecendo a atenção de todos e solicitando a concessão da medida cautelar nos termos que foram pleiteados. Muito obrigado. Muito obrigado pela sustentação oral. Eu gostaria de passar aqui a palavra ao Procurador-Geral NEL, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, doutor Sandoval. Agradeço também a sustentação oral. A Procuradoria não se pronunciou previamente a deliberação em razão de se tratar de medida cautelar. Eu queria registrar, senhores diretores, a importância do ato da, da empresa de comparecer à Anel e já se antecipar, dizer que não tem condições, por fatos alheios à sua vontade, a cumprir o contrato de concessão. É claro que a Anel, por meio da fiscalização, vai ter que verificar se procedem as alegações que são trazidas pela empresa. Mas, por essa razão, eu não vejo óbvio é, ao deferimento da cautelar e acredito que deve ser prestigiada a boa-fé do agente. Trata-se do pedido da Hidrelétrica Santa Branca de rescisão amigável do contrato de concessão número 17, 2016, que regula a concessão da UHE Santa Branca sem a imposição de penalidades à concessionária, tendo em vista prática de atos pela administração pública que inviabilizaram a implantação do empreendimento. Neste contexto, requer cautelarmente a suspensão de todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais decorrentes do contrato de concessão, em especial a liberação da garantia de fiel cumprimento. E no mérito, o reconhecimento da inviabilidade do empreendimento com a rescisão amigável do contrato de concessão, sem aplicação de quaisquer penalidades. E rescisão, rescisão do contrato. Rescisão do contrato dos contratos de comercialização de energia em ambiente regulado, CCAR, sem quaisquer penalidades. E reconhecimento do direito da concessionária à indenização a ser paga pela União, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da invi inviabilização do empreendimento. O voto que encaminho para decisão, para deliberação e decisão deste colegiado, tratará apenas de um pedido cautelar, devendo o mérito ser encaminhado para a instrução das áreas técnicas após a deliberação. Posto isso, passo à análise do cabimento da medida cautelatória. A possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da, da administração está estabelecida no artigo 45 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei de Processos Administrativos, conforme parecer da Procuradoria Federal, junto à Anel, no exercício do Poder Geral de Cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades do processo administrativo. Assim, os requisitos para o deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, a fumaça do ponto direito, e o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação, perigo da demora. Os requisitos para a concessão da medida cautelar, portanto, na análise dessa solicitação, serão avaliados aqui se estão presentes todos os requisitos que fundamentam as providências para a concessão da medida cautelar. A fumaça do bom direito, isto é, a plausibilidade do bom direito na tese alegada, o perigo da demora, caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável, a reversibilidade da decisão, que isto é, se a cautelar pleiteada pode ser revertida na decisão de mérito. A hidrelétrica Santa Branca requer cautelar com vista a suspender todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais, a fim de evitar novos prejuízos, conforme é, defendido na sustentação oral, em decorrência da concessão desse empreendimento. A concessão foi objeto do leilão, leilão A-5, número 1, de 2016. Está localizada no rio Tibagi, no município de Tibagi, no estado do Paraná, com 62 megawatts, de potência instalada e 35,1 megawatts médios de garantia física. Em decorrência da comercialização da energia, a hidrelétrica Santa Branca celebrou os CCARs no montante de 34,1 MW, médios com sete distribuidoras. O contrato de concessão previu o início da operação comercial desse empreendimento para 1 de janeiro de 2021, mesma data prevista para o início de suprimento de energia para o mercado regulado. Dentre as obrigações decorrentes do certame, estava o aporte da garantia de fiel cumprimento, no valor de R$ 19.978.920, a vigorar até 180 dias após o início da operação comercial. A interessada sustenta seu pedido, alegando a plausibilidade das suas alegações diante da incontestável inviabilidade da OHS Santa Branca, o que demandaria a suspensão das obrigações e deveres contidos, tanto no contrato de concessão, quanto nos contratos de comercialização celebrados, enquanto perdurar a análise do requerimento. Sobre a verossimilhança das alegações apresentadas pela empresa, entendo como relevante o entrave ambiental decorrente da não emissão da autorização de supressão vegetal, ASV, documento necessário para o início das obras. Em que pese a OHS Santa Branca ter sido licitada com licença ambiental prévia, é emitida pelo então Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, hoje Instituto de Água e Terra, IAT, e tenha obtido a licença ambiental de instalação em 16 de janeiro de 2018, a ASV, requerida conjuntamente com a LI em 15 de dezembro de 2016, ainda não foi emitida, tendo havido manifestação do órgão ambiental pelo seu indeferimento, conforme destacado também pelo Bruno Bianchi na sua sustentação. Mesmo após todo o devido processo de licenciamento ambiental, que culminou na emissão da LP e da LI, o órgão licenciador entendeu que não poderia conceder a SV por considerar que, aspas, existe uma desproporção entre a vantagem da instalação da usina, energia gerada, e o impacto ambiental gerado com essa instalação, sendo necessária a readequação do projeto, visando a reduzir drasticamente a área de supressão com a redução da cota de alagamento, localização do eixo da barragem, entre outros. Vale destacar que o órgão ambiental detinha plenas condições de avaliar o impacto da OHS Santa Branca no meio ambiente, sobretudo em relação à supressão vegetal, desde a época da análise da emissão da LP, na licença prévia, quando foi apresentado o inventário florestal. E ainda, na análise da LI, a licença de instalação, quando foi elaborado o projeto básico ambiental, que conta com um capítulo específico dedicado à supressão da vegetação. Logo, entendo que os questionamentos acerca do tamanho da área de supressão deveriam ter sido apontados antes mesmo da emissão da ELP. Ademais, as exigências do órgão ambiental de alteração das características técnicas da OHE Santa Branca, com vistas a reduzir a área de supressão, Ferem o objeto licitado e descaracterizam o aproveitamento ótimo aprovado pela ANEL. Nesse ponto, repiso que a OHS Santa Branca somente foi licitada após a devida análise do órgão de meio ambiente, que atestou a viabilidade ambiental da usina. Sobre as dificuldades na obtenção da ASV, a concessionária apresentou em seu requerimento o longo histórico de interações junto ao iat buscando demonstrar diligência no atendimento às solicitações e determinações daquele órgão. Os novos estudos elaborados pela Hidrelétrica Santa Branca conseguiram reduzir em quase 20% a área de supressão. Ainda assim, a empresa não logrou êxito na obtenção da ASV e o órgão ambiental continuou exigindo alterações no projeto. Além disso, o IAT informou sobre novas exigências referentes à compensação ambiental, a imposição superveniente da obrigação da realização do estudo de componente indígena para desenvolvimento do projeto e três ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná para anulação da licença ambiental prévia desse, desse empreendimento. Em, em uma das, dessas ações, foi dada a decisão urgente monocrática, determinando a suspensão das licenças ambientais concedidas, assim como que o IAT e a concessionária se abstenham, ou se abstivessem, de dar continuidade ao empreendimento, seja com a emissão de novas licenças ambientais, seja com a implantação do empreendimento. A implantação da usina tem sido acompanhada pelas superintendências de concessões e autorizações de geração, a SCG, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, a SFG, no âmbito do programa de gestão das outorgas, e aqui eu, é, eu, eu faço referência à presença tanto do superintendente Carlos Cabral, da SCG, como do Gentil, é, superintendente da SFG, e da equipe da SCG e da SFG também aqui na, na nossa, no nosso plenário. É, isso, esse acompanhamento tem sido feito desde a assinatura do contrato de concessão. Ao longo desses anos de acompanhamento, a concessionária relatou todos os esforços empreendidos na obtenção da ASV, mobilizando inclusive ações da ANEL junto ao IAT para em, entendimento do andamento do processo ambiental. Importa destacar que essas dificuldades enfrentadas pela concessionária no processo de licenciamento ambiental impactaram o cronograma de implantação da usina, visto que o empreendimento, que um empreendimento está impossibilitado de ter suas obras iniciadas em razão do ato do poder público, e culminaram, e culminaram no reconhecimento pela ANEL de 749 dias de excludente de responsabilidade no atraso das obras da usina. Assim, entendo que se encontra presente o requisito fumaça do bom direito, uma vez que a razão do atraso na implantação da usina está relacionada à não emissão da S.V. pelo órgão ambiental, havendo razoabilidade nas alegações de inviabilidade da usina Santa Branca, decorrente do impedimento para o início das obras. Não se refere, no que se refere ao perigo da demora, a hidrelétrica Santa Branca alega perigo de dano irreparável, já que terá que despender voltosos recursos no custeio da concessão, principalmente relacionados à manutenção da garantia de fiel cumprimento. Além deste, há ainda a possibilidade de que a concessionária tenha que buscar adquirir energia junto ao mercado livre para fins de suprimento dos CCARs, caso não se proceda a, com a resolução dos contratos antes do início do suprimento, atualmente previsto para janeiro de 2023. A empresa alega, a concessionária, alega ainda que teve de dispensar mais de R$ 600 mil reais para a renovação da garantia de fiel cumprimento e exigir que se mantenha essa garantia vigente em um contrato que será rescindido por conta de fatores imprevisíveis e inesperados é medida desarrazoada, e que trará inequívoco prejuízo. A empresa cita ainda o caso análogo da UHE Santa Isabel, no qual a Anel decidiu, por dispensar temporariamente, a obrigação de renovar a garantia de fiel cumprimento e estabeleceu a obrigação de aporte de nova garantia no prazo de 30 dias contados a, da emissão da LP. Acerca da caracterização do perigo da demora, entendo caber razão à concessionária, em que pese o despacho número 1705, de 15 de junho de 2021, ter postergado o cronograma de implantação da usina em 140, 749 dias, em consequente, com consequente postergação dos prazos de início e final dos CCARs, que passam a ter vigência a partir de 20 de janeiro de 2023, Pode não haver decisão do Poder Concedente até o dia 20 de janeiro de 2023, considerando a complexidade do tema e tendo em vista que o requerimento de rescisão contratual deverá ser instruído pela ANEL para a posterior decisão do Ministério de Minas e Energia. Além disso, sobre a garantia de fiel cumprimento, entendo que o empreendedor demonstrou que envidou todos os esforços para conseguir a emissão da SV. Assim, carece de razoabilidade imputar-lhe o ônus decorrente da manutenção da obrigatoriedade da renovação da garantia de fiel cumprimento, vez que o impedimento para a implantação da usina decorre de ato do poder público, que impede a concessionária de cumprir suas obrigações contratuais. Logo, identifico o risco em adotar decisão tardia, que acarrete dano grave e de difícil reparação à interessada, que terá, que manter a garantia vigente por todo esse período e, eventualmente, aportar garantias e contratos relacionados ao CCAR. Sobre a reversibilidade da decisão, caso o anel, na decisão de mérito, decida não recomendar ao MME a rescisão do contrato ou o MME decida não extinguir a concessão, a concessionária poderá aportar, deverá aportar nova garantia. De start, entendo cabível a concessão cautelar pleiteada, uma vez que está caracterizada a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Antes de passar ao dispositivo, o dispositivo, diretor Sandoval, é, procurador-geral Luiz Eduardo, eu, aqui, esse eu de vez em quando eu falo aqui no colegiado que alguns processos, eles nos orgulham da decisão, de tomar a decisão, outros nem tanto. Aqui é um caso em que eu não me orgulho dessa, da decisão, porque nós estamos falando aqui de um empreendimento que foi licitamente é, outorgado para um empreendedor que tomou todas as providências para é, que o empreendimento fosse implantado para que a usina fosse implantada nós estamos falando aqui de uma usina hidrelétrica que nós temos um potencial hidráulico que é incomparável com, com aquele de outros países e, no entanto, nós estamos aqui diante de, uma, de um impedimento é, de construção por conta da, da, da supressão de vegetação no local do empreendimento. E uma, uma decisão tomada a partir, não quero questionar aqui os, os, os, os, as razões para o indeferimento, mas o fato é que esse indeferimento, e houve o um indeferimento da, da, da autorização, para a supressão vegetal, o que óbvio, né? Óbvio, inviabiliza a implantação do empreendimento. É, e, portanto, é, nós deixaremos de construir uma usina hidrelétrica tão necessária. E esse ano passado, de 2021, nós tivemos aí é, uma, uma um problema de escassez hídrica, e exatamente porque perdemos né, o ou deixamos de ampliar a nossa capacidade de reservação de água é, nos reservatórios de hidrelétricas. Então, eu acho que aqui não é um... não é, Eu disse isso na reunião que tive com Bruno Bianchi e, e, as, e os, os agentes, né, que eu não, não me orgulho nem um pouco. Eu acho que é lamentável que a gente tenha que tomar esse tipo de decisão. Claro que nós não estamos tomando aqui a decisão de, de, de é, extinguir a concessão. Estamos apenas falando aqui, tomando decisão em relação à medida cautelar solicitada. Mas, de qualquer forma, enquanto, não, enquanto e se não houver reversão da decisão do IAT em relação à, à supressão vegetal é, ou supressão de vegetação, não há como essa usina ser sequer implantada o canteiro de obras para início da obra. Então, esse é um empreendimento que, quando eu era superintendente da, da, da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, ele foi implantado na época em que eu estava por lá, e nós ali já começamos a discutir e acompanhar, dentro do programa de, de gestão das outorgas, acompanhar os entraves e tomamos medidas até para reverter algumas, alguns dos entraves que se é, resultaram infrutíferos, infelizmente passo então ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo, dos autos do processo 2013 voto por deferir a concessão de medida cautelar pleiteada pela Hidrelétrica Santa Branca SA, com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato número 17/2016 mme uhe Santa Branca, dois devolver a garantia de fiel cumprimento do contrato. E três, determinar que, caso a ANEL decida não recomendar a rescisão do contrato de concessão ao MME, ou seja indeferido o pedido de rescisão pelo poder concedente, a hidrelétrica Santa Branca S.A. deverá aportar nova garantia de fiel cumprimento em prazo de até 30 dias após a decisão. É o voto. Em discussão a matéria... É... Bem, doutor Elvio, eu vou fazer aqui algumas ponderações a respeito da, do voto, é, a gente sabe que, aí o senhor, mais do que ninguém, é, a dificuldade que nós temos de implantar usinas hidrelétricas no país não é de hoje, né é muito difícil, em meu ver, há uma certa incompreensão nos da realidade, nos reais benefícios de que essa essa fonte traz é, para o setor elétrico, intrinsecamente, e também para a própria comunidade que se envolve, que se relaciona e que habita o entorno dessas hidrelétricas. né? Mas, sem questionar isso, porque entendo que há aspectos que não são próprios da, da própria ANEL, opinar. a gente sabe que a implantação da hidrelétrica, ela, uma vez emitida a LP, a obtenção da LI ela corre por conta e risco do empreendedor, é claro que há ações aqui que foram feitas tanto pelo IAT pelo, como pelo IBAMA, que podem aqui ter algumas razões de método, de discussões, se deveriam ocorrer ou não, mas não é competência intrínseca nossa, então razão pela qual eu não, não vou me manifestar é, objetivamente. Agora, o ponto que eu coloco, é, é, esse empreendimento ele já houve reconhecido um pedido, um período de excludente de responsabilidade, de 749, 749 dias, o que dá um pouco mais de dois anos. Ah, essa nova data do, da, da entrega da energia, ela deveria ocorrer em janeiro de 23, tá Nós estamos aí com aproximadamente 11, 12, é, 10 meses é, desculpe, nove meses até a data fat, fatal vamos assim dizer então eu entendo que ainda haveria um tempo para que não em sede de cautelar mas que a área de fiscalização empreendesse diligências e eventualmente confirmassem algumas questões aqui e aí por que é que eu me manifesto nesse sentido primeiro que a gente é ainda em sede de cautelar estamos aqui dando alguns comandos eh, uns comandos aqui, por exemplo, caso a Neo não decida não recomendar a rescisão do contrato eh, da OHE Santa Branca ao MME, ou seja indeferido o seu pedido de rescisão, a hidrelétrica deverá aportar nova garantia de fiel cumprimento. E aí a pergunta, será que esses comandos não poderiam ficar em uma análise de mérito, considerando a grande antecipação que ainda temos com relação a... A, a própria data que seria a data a data limite que a empresa teria para se si, para entrar em operação acho que esse é um, é um é um ponto que eu coloco e aí de repente até para tentar o, o superintendente estar aqui verificar se isso seria se seria uma data fact, se seria um período factível para verificar a enfim a veracidade a, a autenticidade das as informações e e eu, quando eu digo veracidade autenticidade não é uma questão de da informação não ser totalmente correta ou não, é verificar se todas as evidências levam a essa conclusão que nós estaríamos é, é, chegando. É claro que manter obrigações, como por exemplo, de renovar a garantia de fiel cumprimento, pode trazer um ônus excessivo ao agente, mas eu não me sentiria totalmente confortável já em sede de cautelar, considerando que ainda temos oito, nove meses para a data final, já é, encaminhar com, é, com com com os encaminhamentos que estão propostos. É, aqui antes do, do superintendente ou dos superintendentes, né, tanto da fiscalização quanto da concessão de geração, caso queiram fazer se manifestar, eu quero é, a base para minha para mim para o meu encaminhamento de voto, diretor Efrain, está na, na na decisão do próprio IAT, quer dizer, o IAT ele ele não está ainda avaliando, ele já indeferiu a supressão vegetal, então há um ato, um ato é, legal e, e, e de quem tem competência para fazer é, indeferindo o a supressão a autorização para a supressão vegetal por inviabilidade ambiental. Então é, é, é claro e colocado dessa forma no despacho. Eu, eu fiquei, inclusive, com uma uma dúvida em relação ao despacho, porque o despacho vem de uma área técnica do IAT, e ontem eu fiz gestões junto ao IAT, conversei com o presidente do IAT, ontem, no final da tarde, começo da noite, exatamente para indagar se aquele documento ainda passaria por alguma instância superior do próprio IAT. E a declaração do presidente do IAT foi de que não, aquela é uma decisão que é, de, é competência da área técnica, e, portanto... A, a, a, o indeferimento já está posto, está posto pelo IAT. Isso que foi o que me moveu a, a apenas deliberar aqui a, a cautelar, né, como foi solicitado, e com a, a providência, né, que eu acho que é razoável, porque pode haver aí uma, uma decisão diferente do próprio ministério. Né, o Anel ela só recomenda o, a extinção de uma concessão, e o poder concedente é quem, quem, quem tem a palavra final. E se isso não acontecer, ou se acontecer frustrando a expectativa da concessionária, é, ela teria que aportar de novo a garantia de fiel cumprimento. Mas o que me moveu fundamentalmente foi essa decisão que já, já está é, posta pelo IAT. É, bom dia, diretores. Só para esclarecer, tá? é, primeiro na questão da, da fumaça do bom direito, é, a, a questão trazida na cautelar ela é muito parecida com o que foi avaliado pelas áreas técnicas na, no excludente responsabilidade. Ou seja, a gente não, não avaliou com detalhes as informações ainda, mas nos parece que o que está no pedido da rescisão do contrato de concessão, ele tem... Muita ligação já com o excludente de responsabilidade, que já postergou em 740 e poucos dias a, a, a decisão. É, isso na fumaça do bom direito. No perigo da demora, aí tem consequências diferentes. Tá? Por exemplo, você tem a, a consequência da rescisão do CCAR, como colocado pelo Dr. Sandoval e, e também no, no, no voto do Dr. Elvio. É lá em janeiro de 23 ou seja, temos 11 meses para fazer o processo interno da área, trazer para a diretoria, levar o Ministério de Minas e Energia, para que o Ministério de Minas e Energia reconheça a caducidade. Então, esse é no, é no, no ambiente comercial. Tem a questão da garantia, aí também não posso opinar muito, mas a questão da renovação de garantia, me parece a princípio que sim, tem uma questão urgente e de, que de, de, de, de, de pode afetar ainda mais a, o, o empreendimento. E, e tem uma questão que também não foi colocada, mas vi que está no pedido, que é uma questão de indenização. E aí, particularmente, isso não parece ter nada a ver com, a, com o pedido da cautelar. Pois é. é, é bem, o que eu, eu é, precisaríamos decidir aqui, é, eu... Eu vou aqui, bem, propor, mas aí o diretor Elvio fica à vontade. É, eu caminharia aqui uma proposta, é, doutor Elfim, de com relação às obrigações do, do contrato de concessão é, que não, não fossem julgadas é, neste momento, considerando que ainda há uma que ainda temos tempo suficiente para uma análise de mérito. com pelas áreas técnicas. Então, nesse item específico, eu eu eu, eu apresentaria uma divergência no sentido de que é, essa questão fosse vista para, para para as áreas técnicas com relação à devolução da garantia de fiel cumprimento. Eu entendo que pode pode ser assim acompanharia esse ponto específico e, e é basicamente a minha a minha proposta seria nesse sentido. Nos termos aí é, colocados pelo doutor Gentil. É, a rigor, eu acho que coincide com o que eu estou é, colocando no dispositivo, né? porque nós estamos aqui apenas é, concedendo. Ah, perdão. Nós estamos falando também o que você colocou é. da, da, da suspensão das obrigações. É. É, eu acho que o mais importante é que é realmente a questão da garantia, a garantia que é porque as as as é. obrigações é. são lá na frente. Eu poderia né? tirar aqui do meu do meu dispositivo? Eu de posso voto. eu posso fazer uma, uma ponderação, doutor. Elf. É o, o representante da empresa está aí. Também. Você poderia citar para mim quem são essas sete distribuidoras? É Copel, Celesc. Amazonas, Piauí, Alagoas, Santa Maria e... Deixa eu... Agora me fugiu o nome da... da doutor da Sandoval Uf, e é. doutor Elvio. se a gente pensar que a gente está falando de 35 megas, para essa quantidade de empresas, megas médios, a gente está falando de Copel, está falando de, de Amazonas, energia 100% sobrecontratada, está pedindo a Deus que a gente desobrigue ela das contratações dela, Piauí também é uma, uma, uma concessionária de envergadura, talvez Santa Maria aí, que talvez seja a menor, a menor das, das contratadas. né? E, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando o seguinte, caso o mérito seja julgado de forma diferente, porque lembramos bem, e é bom o representante da Santa Branca saber, qualquer decisão em sede de cautelar tem o condom de status quo. Decidindo a, a, o critério pelas áreas técnicas, vai voltar para a regra que, que vigia normal. Então, assim o que eu estou enxergando da proposta aqui, apenas ela dá uma certa tranquilidade para o empreendedor frente às dificuldades que nós não conseguimos superar. E eu estou aqui me calçando na fala que o doutor Luiz Eduardo colocou, no sentido de dizer o seguinte, a boa-fé de estar sempre se adiantando ao ambiente que, porventura, venha acontecer, acontecer. Né? Diferente de todos aqueles que esperam o caos acontecer e tudo, para chegar aqui e pedir a guarida do regulador. Então, se a gente for ver que a medida cautelar, ela, doutor Sandoval, ela está, de certa forma, adiantando uma coisa, mas não está exaurindo nenhum julgamento. Eu, assim, vendo aqui as condições de contorno que permitem a concessão da cautelar, eu tenho a tendência de acompanhar o voto aqui na integralidade, até porque nós estamos aí a depender na sequência, o que vai ser julgado pelas nossas áreas técnicas, da decisão aí sim de mérito. Então, só esse ponto, e quando a gente olha aqui, que eu olhei, eu estava ali, olhando a questão da, da, do que a gente está falando de contratação de garantia de 35 megas médios para atender 7 distribuidor. Isso, assim, perante a gente falar em reversibilidade da decisão e falar do perigo que é frente a essas concessionárias todas, já deixar a Santa Branca nessa situação, eu acho que o, o, o braço mais fraco dessa relação aí está verdadeiramente sendo a Santa Branca. Eu acho que seria uma questão de justiça esse colegiado conceder a concessão da medida cautelar. Eu, eu vou agradeço a, a, a, essa, a essa posição do diretor Efraim, é, mas é, eu uma das obrigações, e essa é uma preocupação, e agora, depois da fala do diretor Sandoval, me chamou a atenção, uma das obrigações é manter o contrato de comercialização, né? que é uma das obrigações do contrato de concessão, é manter também a comercialização que começará apenas em 1º de janeiro de 2023. Então, é, se nós, decidindo da forma como está decidido, nós estaríamos suspendendo, inclusive, essa obrigação né, do CCAR. Então, o que talvez seja interessante, considerando aquilo que o, doutor Efraim, que, o, que o diretor Sandoval colocou, nós teríamos até o final de... A, a data é 20 de janeiro de 23. Até 20 de janeiro de 2023, nós teríamos é, possibilidade de, inclusive, reavaliar esse ponto. Porque caso o caso poder concedente entenda que não cabe a, a extinção da concessão, os contratos de comercialização estariam ainda vigentes, porque nós não estaríamos suspendendo. É o que eu estou falando. O fato de suspender os contratos, ele simplesmente desatrela consequências. O que, que não quer dizer aqui na concessão da cautelar, quando a gente suspende o contrato de comercialização, que esse contrato foi encerrado. Não. Ele está suspenso em sede de cautelar, que é uma decisão precária, para confirmação do mérito. Se o mérito confirmar a rescisão dos contratos e a rescisão desses CCARs aí, e aí sim, aí vai aí a garantia de fiel cumprimento fica com o empreendedor, não precisa, não precisa mais aportar, a questão dos contratos realmente estão suspensos e vida que segue. O que seria diferente e o que nem poderia ser, é se a cautelar tivesse rescindindo os contratos, o que não é possível em sede de cautelar. Então, a cautelar está suspendendo, ou seja, não tem efeito prático se o mérito não for confirmado, da preocupação que se tem com relação aos contratos de CCR. Eu, eu, só faço, eu só faço uma, uma ponderação aqui, para como nós estamos julgando cautelar, e aí indo para a forma, ela tem os dois pressupostos que são e são eles são únicos, eles não são o um ou outro. falmaça do bom direito, que parece que está sentado aqui na pelos argumentos que foram falados e confirmado também pelo superintendente, que conhece o tema, como foi muito bem asseverado. E o outro é o perigo da demora. E também pela avaliação das áreas técnicas, e o que me parece razoável, em torno de nove meses é um tempo que nós temos para poder é, avaliar a matéria na sua, na sua completude. Ou seja, a, o perigo da demora não se, mostra, não se mostra presente no presente processo, em que pese, eu concordo com o diretor Efraim, é uma geradora pequena, são 335 megas médios, distribuídos entre sete distribuidoras. Mas, no momento que a gente flexibiliza esse critério, que é um critério... É, é, que nós trouxemos o direito civil suple supletivamente para os nossos julgamentos, é, da mesma forma, 35, mega é pequeno para essa distribuidor essa concessão, mas depois nós podemos estar tratando um caso é, é, maior, e aí tivemos uma, uma flexibilização nos critérios da cautelar. Então, eu acho que eu só, eu ponderaria apenas isso, que eu acho que não há prejuízo, acho que, eventualmente, o ponto principal que mais ofende aqui, a empresa é a renovação da garantia, é o valor que está lá aportado. Então, eu acho que a gente entende que nós poderíamos é, caminhar nesse sentido, porque aí a gente mostra coerência com todas as outras decisões que já tomamos. É A preocupação da, da concessionária, e também foi muito bem é, posto aqui pelo representante da empresa, é chegar lá no dia 20 de janeiro de 2023 e ele ter que comprar contratos para suprir, né, para honrar os, os CCAEs, Acho que é essa a preocupação. É claro que eu tenho, tenho uma tendência a concordar com o que o Diretor Sandoval coloca, né, por conta de, de fato ainda temos um tempo até o dia 20 de janeiro de 2023, nove meses aproximadamente, dez meses, para tomar uma decisão. O que poderia haver eventualmente, Diretor Efraim, é que é a própria empresa, havendo a, a uma, uma um, um prazo é, longo para a tomada de decisão, seja da ANEL, seja do próprio poder concedente, que ela entrar, poderia entrar com uma nova é, um novo pedido de cautelar e eventualmente nós, eventualmente, não, vamos fazer todo o esforço aqui, aí área, as áreas técnicas estão aqui, especialmente a, a área de concessões de geração, para tomar as medidas para que o processo seja o mais célere possível aqui na ANEL. A gente está falando em janeiro de 23, correto? Exatamente, 20 de janeiro de 23. 20 de janeiro de 23. Todos nós sabemos de um detalhe muito simples: se a Santa Branca deixar para se ancorar o seu lastro para o segundo semestre. A gente está falando de uma diferença onde a gente fala de PLD de R$ 50 para R$ 580. Já, eu já concordei com o diretor Efraim. Já <risos> então, o que, porque... o que que perigo o da demora não... mais latente do que esse? Porque se a gente dá cautela, ele não precisa ser ancora hoje. É, é... Se a gente não conceder a cautela e se eu sou o agente Santa Branca, eu vou comprar com o PLD que tem hoje. Exatamente. Porque hoje o PLD está a 50 reais. Eu já concordei com o diretor do cliente. mas <risos> Entendeu? A gente mas, não está suspendendo o contrato, a gente não está encerrando a, o contrato. Eu concordo, mas se a empresa tem confiança nos seus argumentos, ela não vai precisar fazer isso. Mas aí, aí por isso, doutora Sandoval, é o que eu falo, a confiança nos argumentos, olha o que, que a gente está voltando aqui. A gente primeiro partiu para dois critérios subjetivos, que a, a priori a gente pode considerá-los assim, que são os dois requisitos. E o segundo, o terceiro, que é a reversibilidade da decisão. São os três fundamentos que a gente precisa para conceder a cautela. A fumaça do bom direito já foi muito bem explicitada pelas nossas áreas. Com, com, com, com a concordância aqui, ok que a gente tem o nosso, nosso ponto aqui de inflexão em cada um dos pontos, mas com a concordância da procuradoria no sentido. O perigo da demora também é um ponto de subjetividade. E que ele deve ser demonstrado. A gente está falando de planejamento. O setor elétrico compra em A-1, A-2, A-3, A-4, A-5. Isso, isso se traduz em planejamento. Se a gente está falando que ninguém quer se ancorar em segundo semestre, porque sabe que os preços são é, estratosféricos, a gente está diante de um cenário que tem sim algum perigo da demora, ainda mais se tratando de uma empresa pequena se a gente fizer cálculo simples, se a gente fizer cálculo simples aí, bota aí, aí os 733 multiplicado por 35 médios, multiplicado por 50 reais ou por 580, a gente faliu qualquer santa branca, qualquer geradora de 50 megas médios nesse país. Num períodozinho de um ano. É, e, e diretor Efrente, me permite só uma parte aqui? É, PLD não é das coisas mais estáveis que nós temos nesse país. Não é dólar. Né? Não é dólar então, que a gente pare... tem uma oscilação, <risos> vamos olhar para o que aconteceu em 2021. Né? O PLD que teve oscilações. O, o que eu vejo, assim, eu não vejo, é, doutor Sandoval, eu compreendo e já fui muito defensor, aqui nesse colegiado a gente tem o seguinte critério. Uma coisa é julgar contratos de ambiente ACL. Outra coisa é, contra, é julgar contratos que tem ancoragem em CCAR. Mas... A gente está falando aqui de um pequeno player que, pelo que está instruído no processo e pelo até que foi julgado anteriormente por mim, a gente já percebe, a gente já teve um dia desse, a gente julgou é, um caso muito parecido, que o IAT lá também cortou a, a todas as possibilidades, que a doutora Elisa tomou uma decisão, que é aquela questão lá de... você H. Cabral. Generoso, generoso e e, e Nogueira. O que que a gente jogou lá? Qual foi a decisão nossa? Nossa decisão foi justamente porque eu, era o IAT mesmo, né? O IAT assim não o concedeu. E nós concluímos que é um órgão ambiental que quando <risos> quando coloca o pé, <risos> dificilmente a gente tira, né? Me perdoe aqui a expressão. Mas então assim, a gente não está falando em tirar a responsabilidade do empreendedor, a gente está falando em suspendê-los. suspendê las e de tal forma que após o julgamento de mérito das áreas, a gente vai poder, de certa forma, voltar com isso aqui e o colegiado tomar uma decisão. Mas aí, pela experiência que eu vi aqui, doutor Sandoval, toda vez que a gente julgou um caso onde o IAT negou, raramente a gente, raramente a gente conseguiu... É, é inverter a, a lógica do racional que o IAT tem. Então, assim, eu, eu tenho todo, toda a tranquilidade do mundo e conforto em conceder a cautelar né, com, com os requisitos de suspensão do CCAR, devolução da garantia de, garantia de fiel cumprimento. E vou aqui, de certa forma, garantia de fiel cumprimento, talvez, conforme diz a minha filha, Dr. Cabral, a gente dá uns spoilers de vez em quando. Né? Garantia de fiel cumprimento na 876, já um acordo feito entre eu e a doutora Elisa, que é relatora da 875, eu vou estar trazendo dentro da 876 para retirar a garantia de fiel cumprimento comprimento. Como obrigação. Porque se a gente está tirando de eólica e isso lá já não tem, não tem nenhum tipo de isonomia entre as fontes que participam de leilões e competem de forma, em dizer, iguais. Então, assim, de certa forma eu diria, doutor Elfo, <risos> se a gente for julgar só a fiel cumprimento, a 876 mais do que duas semanas já está <risos> já dando solução para esse caso. Então, por essa razão, eu digo assim, a suspensão eu não vejo problema nenhum, porque o que vai ficar aqui para julgamento de mérito mesmo da, da doutor Cabral e da doutor Gentil aí, vai ser a questão das obrigações com relação aos CCRs. Bem, então vamos, vamos encaminhar aqui então. É, eu, eu embora em que pese e respeito essa posição que até me, me, me sensibilizou inicialmente o diretor Sandoval, mas bem lembrado aqui pelo diretor Efraim, é, nós, entre as obrigações está o CCAR, e claro que é, a depender do momento em que o, o, a concessionária tome a decisão de contratar lastro, ela pode estar no, com o PLD nas alturas, né? e a gente sabe que a partir de abril, maio, tem uma tendência do PLD subir naturalmente, né, por condições naturais, por, por, por, por, por é, imposição da natureza, vamos dizer assim. É, eu vou, então, é, diretor Sandoval, eu vou manter a, a, o dispositivo da forma como está. Tá. Não, perfeito. Então, eu vou submeter a matéria para julgamento. Aqui, é no meu caso, a, o meu encaminhamento é para pela retirada do item 1 do dispositivo. Então, é, em votação, é, eu acompanho o, o voto do relator. Tá, eu acompanho o voto do relator, com exceção do item 1 do dispositivo do voto. Então, sendo assim, nós temos dois... Não tem decisão, então o secretário... Eu poderia... Favor, eu poderia o processo na próxima eu reunião. Eu poderia toda. sugerir em um ponto, doutor Sandoval. Tratando-se que a gente está com o diretor-geral de férias e considerando ainda a regra da casa de que, quando a gente tem essa situação... A, o processo ele volta para pauta quando os dois outros diretores estiverem presentes é o, é o regimento Perfeito. da então, casa. É então eu ia fazer o seguinte: sobre, é, como há convergência no voto com relação aos outros itens, que já autorize as áreas a procederem assim e que fica na pendência de julgamento só a questão de CCR. É... Entendeu? Entendeu o ponto? Não né? é considerando que a gente está falando? Fala... Não entendi aqui. É... A, não, era... a, a convergência na garantia de fiel cumprimento. Temos três votos. Ok, temos convergência para isso. Né? O que Sim. a gente não tem convergência é para a questão da suspensão dos CCRs. Então, o que acontece? A gente registra em ata que, a priori, as áreas já estão autorizadas a procederem perfeito. com tá aquilo que tem convergência, até porque a gente que fala de garantia de fiel cumprimento, a cada dia é um sufoco para os empreendedores. Não, perfeito. Acho que bem Eu só bem... faço essa então, ponderação, é porque a gente sempre defendeu essa tese. Não, perfeito. Então, secretário, por favor, registre na ata os termos que foram sugeridos pelo diretor Efraim, ou seja, é, os itens 2, o item 2 do voto, ele houve. O item 2 e o 3. Então, houve convergência com três votos. E restando apenas o item 1 um para ser inscrito quando houver o quórum completo da diretoria. Próximo item. Item 26 da pauta. É, só, só um momentinho, só para eu proclamar a decisão, que eu acho que eu não proclamei. Tá. Então, é, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos presentes, resolveu devolver a garantia de fiel cumprimento do contrato e determinar que caso a ANEL decida não recomendar a rescisão do contrato 17 de 2016, da UHE Santa Branca ao MME, ou seja indeferido o pedido de rescisão, a hidrelétrica Santa Branca deverá aportar a nova garantia de fiel cumprimento em até 30 dias após a decisão. Com relação ao item 1 do voto, que qual seja, deferir a concessão da medida cautelar pleteada pela hidrelétrica Santa Branca S.A., com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato 17 de 2016, houve voto favorável de dois, de dois diretores, do relator e do diretor Efraim, a sendo apresentado o voto divergente da minha parte por exclusão desse item. E, sendo assim, o processo deverá voltar à próxima reunião de colegiado quando o quórum estiver completo. Próximo item. Item 26, processo traço 18 Assunto, requerimento administrativo com, com pedido de medida cautelar Interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEólica) e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e Absolar, com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólica e solar, determinadas pela Resolução Normativa número 909/2020. Diretor relator Neves Guerra informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item. A resolução normativa ANEL nº 909, de 15 de dezembro de 2020, em seu anexo 1, aprovou as regras de comercialização de energia elétrica com modificação no caderno penalidades de energia de reserva, incluindo as fontes eólica e solar na aplicação da penalidade de lastro de energia de reserva, com vigência a partir de janeiro de 2022. Em 3 de setembro de 2021, de forma conjunta, a Associação Brasileira de Energia Eólica, a Beólica, e pela Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica, a Solar, protocolaram na ANEL parecer jurídico, suscitando a ilegalidade da existência de lastro, da exigência de lastro para a energia de reserva, perdão, para a existência de lastro para energia de reserva e da aplicação de penalidade em caso de suas insuficiência e requereram reunião para tratar do tema cujo escopo era apresentar os principais pontos do parecer jurídico. Novamente, em 8 de outubro de 2021, as referidas associações protocolaram o novo expediente na ANEL, solicitando análise e manifestação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, sobre o parecer jurídico e o agendamento de reunião para explicar o tema. Em 20 de outubro de 2021, a SRM, a SRM recebeu as, as interessadas em reunião. Em 18 de janeiro de 2022, também de forma conjunta, a eólica e a B Solar protocolaram requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro, de energia de reserva, de fontes eólica e solar constante da resolução número 909. Em 24 de janeiro de 2022, na terceira sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 14 de fevereiro de 2022, a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o um parecer jurídico sobre o tema É o Relatório. Primeira sustentação oral pelos representantes da Beólica, Sr. Sandra Mamuto e Urias Martiniano. Bom dia a todos, cumprimento o diretor-geral, diretor-relator, todos os diretores, diretora, todos os presentes e todos que nos assistem, Agradeço em nome da Beólica o espaço para colocarmos aqui o nosso posicionamento e justificativas eh, em relação à penalidade por insuficiência de lastro dos contratos de energia eh, de reserva. A Beólica, juntamente com a Absolar, fez um trabalho para contestar a aplicação dessa penalidade eh, e, neste momento, eu chamo um dos nossos consultores para expor aqui as nossas justificativas posicionamento contra a penalidade por insuficiência de laço de energia de reserva. É, doutor Urias, por favor. Boa tarde, diretor-geral, diretor-relator, diretora e demais diretores. Agradeço aqui o espaço oportunizado para fazer essa sustentação oral de um tema tão relevante para o setor de energia e que traz um impacto imenso às associadas de abeólica e abeos solar. Aproveito a oportunidade para parabenizar a excelente sustentação oral feita pelo meu colega doutor Serrão. Toma a liberdade aqui de projetar uma apresentação sobre o tema que fizemos. Primeiramente, gostaria de trazer dois pontos importantes acerca do conhecimento do presente requerimento. O presente requerimento ele está chancelado ele está estruturado, ancorado em dois pontos importantes. Direito de petição, em que é previsto e é listo, ao particular, à sociedade apresentar à administração pública direto e indireto nesse caso especificamente a agência reguladora, a apreciação de tema que tenha grande repercussão que traga impactos ilegais às, à sociedade. E é exatamente essa hipótese nos autos. Temos também a previsão do direito administrativo que põe a administração pública, seja ela indireta, indireta direta ou indireta, conforme aqui no caso da agência reguladora, a obrigação de apreciação de ofício e reconhecimento de temas que eventualmente permeiam uma discussão sobre a legalidade, o que observamos no caso interno. Então, falando especificamente agora do mérito, né, então aqui fica clara a conclusão de que o pedido deve sim ser conhecido com base nesses dois fundamentos. Entramos aqui especificamente no mérito. O, o, nós fizemos um, um parecer jurídico para analisar a necessidade de apresentação de laços de energia de reserva e a incidência da referida penalidade. E essa penalidade ela foi instituída por meio da resolução normativa 909 de 2020. Inclusive, as regras de comercialização ela chancela essa penalidade está ancorada no artigo 7º do decreto 6353. O corre-que é que vamos trazer argumentos aqui em que a aplicação dessa penalidade ela vai de encontro com diversos fundamentos jurídicos, ou seja, não temos só uma solução jurídica aqui, nós temos várias soluções jurídicas, nós entendemos que existem diversos cumprimentos legais para aplicação dessa penalidade data-vênia. O primeiro deles é o fato do, do legislador, ao, ao estabelecer, ao definir a necessidade de contratação de energia de reserva, ele somente impôs ao poder concedente a obrigação da contratação do fornecimento de energia elétrica, sem qualquer menção à contratação do laço. Inclusive, isso é evidenciado pelo artigo 3º, parágrafo 3 da lei 10.848. Ou seja, o legislador ele não impôs nenhuma obrigação da constituição de laço. Isso é muito simples, porque a função principal da energia de reserva é garantir o fornecimento da energia, inclusive esse posicionamento é reiterado pela ANEL, pela CCE e pela doutrina setorial. E olhando especificamente pelo decreto 6353, em seu artigo 2 a energia de reserva ela não constitui lastro para o consumidor, ou seja, é extremamente contraditório impor essa obrigação para o gerador. Mais adiante temos também que considerar que a, regra, a contratação de energia de reserva, ela possui regras específicas embora ela esteja dentro abarcada no ambiente de contratação regulada, ela possui regras específicas e claras que se sobrepõem às regras gerais. E o que isso representa? Representa que a aplicação, a previsão do artigo 8º, muito embora a previsão do artigo 8º do decreto 63, a aplicação das disposições do decreto 563 são subsidiárias e no que couber. Portanto, não é possível, conforme inúmeras vezes reconhecido pela doutrina brasileira, inclusive pela jurisprudência, a aplicação de todos os dispositivos pela agência reguladora. Por um motivo muito simples, essa contratação já possui regra específica. Ou seja, eu não posso simplesmente, o legislador não deu um cheque em branco, para que a agência reguladora venha inserir os dispositivos ali que entender necessário. Não, existe um rito, existe um procedimento definido. Outro fato que é importante é fato incontroverso, isso é indiscutível, que o artigo 7º, parágrafo único do decreto 6353, ele trata da penalidade de energia de reserva, ressarcimento, e aqui falando especificamente do ressarcimento, e da receita fixa retida. Ou seja, não podemos cancelar a criação de uma penalidade com base nessa premissa. Porque quê? Estaríamos recaindo sobre uma questão de Ibizaíndem. Outro ponto importante e que deve ser considerado para a presente discussão é o fato de nenhum dos documentos analisados, seja edital, seja o contrato de energia de reserva, possuir qualquer menção à penalidade por insuficiência de plástico. Fato importante também é que essa penalidade, ela representa, sim, uma alteração na cláusula econômica. Ou seja, é... A minha contratação não possui qualquer previsão e não poderia ser diferente, porque o objetivo da, da, do SER do é, de de é o fornecimento de energia elétrica, e aqui, ao imputar essa penalidade, eu estou alterando cláusula econômica nesse contrato. E quando entramos nessa discussão, nós precisamos trazer alguns pontos relevantes, seja da lei de agência reguladora, seja da lei de liberdade econômica. A lei de, da agência reguladora... E a liberdade econômica, em especial o, o seu artigo 4 para ambas, elas vedam a exigência de qualquer é, condicionante que não esteja atrelada ao fim desejado. E aqui é muito claro, a exigência da comprovação do laço de energia elétrica vai de encontro com o fim desejado da contratação de energia de reserva, que é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Ou seja, eu crio um impacto negativo ao, ao, ao particular, ao empreendedor, sem qualquer respaldo, inclusive descumprindo com o que prevê esses dois dispositivos. Outro ponto importante, data vênia ao posicionamento da procuradoria, a consulta pública, o artigo 9 da lei, das agências reguladoras, é claro, quando o tema tiver uma repercussão, tiver um impacto para a sociedade, é obrigatório a realização de uma consulta pública que esteja acompanhada de um relatório de análise de impacto regulatório, estudos dados e materiais técnicos para fundamentar a sua proposta. Não podemos, data Venia, considerar a aplicação da, dos fundamentos que respaldaram a aplicação da, da fonte para biomassa, porque existem diferenças grit, gritantes entre ambas as fontes, e que inclusive foram objetos de análise no parecer que foi juntado aos autos. Portanto, como já ponderado anteriormente, a implicação dessa e a incidência dessa penalidade caracteriza o bis em idem, o que é vedado pela Constituição Federal e tratados internacionais, conforme muito bem, inclusive, pontuado pelo doutor Serrão. Portanto, imputar, criar uma cláusula econômica a estes contratos é ir de encontro com o que prevê o princípio da intangibilidade da equação econômica financeira, o artigo 37, a lei de licitações e a nova lei de licitações, inclusive a jurisprudência sobre o tema. Ou seja, imputar isso é alterar o, é alterar o equilíbrio econômico financeiro desses contratos, o que impõe uma obrigação da agência reguladora, do, partido, da, da, do contratante, em ajustar esse impacto. Ademais, podemos citar diversos princípios, inclusive o Código Civil, que respaldam o pleito das associadas de abeólica e absolar. Portanto, não obstante todos esses fundamentos jurídicos, nós recaímos também sobre uma questão do fato do príncipe, ou seja, se o Estado atua ou como contratante, ou como regulador é, e altera cláusulas é, fundamentais, ele está obrigado a reequilibrar esses contratos. E é o que, infelizmente, observamos aqui, caso essa penalidade seja mantida. Outro ponto muito importante, nós buscamos muito para o setor de energia, em grandes discussões, segurança jurídica. Para que tenhamos segurança jurídica, precisamos necessariamente ter uma regulação concreta, uma regulação em que não se mude no meio do caminho e imputar essa penalidade é alterar a regra no meio do jogo, inclusive chancelado essas ilegalidades que observamos aqui. Nesse sentido, na conclusão de o nosso, do nosso parecer, concluímos que é, é, restou comprovada a ilegalidade da necessidade da apresentação do laço, bem como a incidência da penalidade por insuficiência de lastro. Por esse motivo é que rogamos à diretoria da ANEL que o pedido seja conhecido e no mérito seja dado provimento para afastar a incidência e a necessidade da apresentação de lastro e a incidência da penalidade. E de forma subsidiária, que seja conhecido, e para os contratos já celebrados, que seja afastada a incidência da penalidade e que seja iniciada uma discussão sobre o tema para os novos contratos. Desejo, uma excel... Desejo a todos uma excelente reunião e agradeço novamente o espaço. Olá, diretora e diretores da ANEL. Em nome da BESOLAR, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta reunião. Quero aqui focar em dois aspectos, prazos e impactos fundamentais para o adequado posicionamento dessa diretoria. Sobre a tempestividade, lembro que o tema foi inserido em dezembro de 20 quando publicada a Resolução 909. No início de setembro de 21. As associações, após se prepararem com fundamentos, protocolaram um pedido de reunião com a diretoria para apresentar o pedido de afastamento da penalidade. Após diversos adiamentos por dificuldade de agenda, em janeiro de 2022, foi protocolado o pedido de medida cautelar. Portanto, destaque as ações dotadas sobre o tema ocorreram dentro dos prazos processuais e antes que fosse possível a aplicação da penalidade, foi apresentado tal pedido outro ponto é que o pedido é bastante específico e concreto, na medida em que há potencial impacto financeiro sobre os negócios das associadas envolvidas. Portanto, trata-se de um requerimento totalmente cabível. Para dar ainda mais substância a essa sustentação oral, a Bessolar convidou o advogado doutor André Serrão. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, senhora diretora, Senhores diretores... Cuida-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar oferecido pelas associações a Beólica e a absolar. Fundamentalmente impugna-se aqui a exigência de lastro para contratação de energia de reserva e a penalidade associada. O diretor relator em seu voto, divulgado na quinta-feira passada, entende que haveria objeções ao conhecimento desse requerimento por entender que se trataria em verdade de um pedido de reconsideração que não seria oponível a uma resolução normativa de caráter geral e abstrato e de outro lado seria também intempestivo. Ouso discordar com todas as vênias do eminente relator para dizer que, neste caso, cuida-se do exercício de direito de petição, que, como se sabe, é cláusula constitucional voltada à proteção de direitos contra a ilegalidade e abuso de poder. O próprio relator reconhece que, na hipótese de ilegalidade, seria sim possível veicular e conhecer, e deliberar e acolher um requerimento dessa natureza, Ocorre, contudo, que assim não faz, não conhece ex ante do próprio requerimento e passa em seguida a examinar as alegações de ilegalidade nos pareceria mais adequado, com todas as vênios, conhecer do requerimento e aí sim apreciar as questões que nele se encontram. Em primeiro lugar, o que qualifica um requerimento é aquilo que nele se pede. E Os pedidos são claramente no sentido do reconhecimento da impossibilidade jurídica, e, portanto da ilegalidade de aplicação dessa disciplinas associadas e subsidiariamente ao menos aquelas que já têm contratos celebrados. No mesmo passo, opor eventuais restrições a recursos ou pedidos de reconsideração ao direito constitucional de petição contra a ilegalidade também não nos parece a melhor técnica, nem algo adequado e que a administração deva promover. Finalmente, se não cabe o recurso, como sustenta o relator, é impossível falar da sua intempestividade. Somente aquilo que é cabível possui prazos para sua apresentação. De outro lado, o prazo geral para a administração apreciar a legalidade de seus atos é de cinco anos, o que obviamente não transcorreu no presente caso. Entendemos, portanto, que o mais adequado seria conhecer do expediente para finalmente deliberar sobre o seu mérito. A questão não tem maior relevo por tudo, simplesmente porque os pressupostos veiculados no requerimento administrativo que indicam a ilegalidade foram examinados pelo relator, passemos, portanto, a eles. Em primeiro lugar, entendemos que a exigência de lastro para contratação de energia de reserva é impertinente, de maneira que também o será a penalidade pelo descumprimento da referida exigência. Entendemos assim porque, em primeiro lugar, o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 10.848, que disciplina o Instituto, da contratação de energia de reserva, não prevê essa exigência nem muito menos a penalidade associada. De outro lado, o decreto 5.163 de 2004 não se aplica integralmente a essa disciplina da contratação de energia de reserva. O próprio artigo 8º do decreto 6.353 de 2008, que este sim disciplina expressamente a contratação de energia de reserva, afirma que a aplicação do Decreto 5.163 é subsidiária e apenas naquilo que couber. Isso significa, portanto, que não se presume tal aplicação, que é preciso identificar ali uma lacuna e a compatibilidade dessa aplicação do Decreto 5.163 para comatar a eventual lacuna do Decreto 6353. Em primeiro lugar, não há lacuna no Decreto 6353 quanto às penalidades aplicáveis. O artigo 7º do Decreto 6353 diz expressamente que as penalidades a ele aplicáveis são aquelas relativas a atraso ou indisponibilidade, sem nenhuma menção à insuficiência de lastro. O que diz mais do que de mera penalidade? Diz que a própria exigência de lastro não é cabível e há várias razões para se assim crer. Em primeiro lugar, porque esse lastro não é passível de revenda. Em segundo lugar, e ainda mais importante, porque não é possível adquirir lastro substitutivo. Se o bem jurídico protegido nesses contratos, se o interesse público específico fosse a aquisição de lastro, não haveria nenhuma razão, seria arbitrário, seria desproporcional e abusivo, impedir a aquisição de lastros substitutivo junto a terceiros como se dá em todas as outras contratações portanto não é possível construir um híbrido aplicar a exigência de lastro que se dá em outras contratações na regra geral do, art... do decreto 5163 para uma contratação que é específica, que tem sua disciplina específica, que não incorpora automática e integralmente toda a disciplina do 5163 e não admite a compra de lastro substitutivo não faz sentido portanto, de um lado exigir a apresentação de laços, como se dá com todas as contratações, mas vedar a sua compra junto a terceiros, exatamente para sanar eventuais insuficiências. Esse híbrido em que se impõe o ônus, mas não se admite a possibilidade do saneamento de eventual insuficiência, soa desproporcional e denota que não é esse o interesse público atendido, à luz do princípio da proibição do excesso do inciso 6 do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784. Como se sabe, esse dispositivo veda a imposição de sanções, para além da medida estritamente necessária o atendimento do interesse público se o interesse público fosse aquele de plasmar lastro seria plenamente possível e até exigível que se facultasse o agente a aquisição de lastro junto a terceiros isto é a prova cabal de que assim não é e que exigi-lo seria excessivo e atentatório a este princípio da proibição do excesso ou de adequação entre meios e fins na imposição de penalidades ou restrições a direito do mesmo modo Haveria aqui também acumulação de penalidades. O relator, em face dessa vedação obis em idem, afirma que, na verdade, seriam coisas distintas para usar a sua expressão. Uma coisa, diz o relator, seria a insuficiência de lastro. Coisa outra seria a geração a menor, considerando a penalidade por ressarcimento pela geração a menor. Finalmente, nesse contexto, se é assim, o relator não consegue identificar um outro bem jurídico protegido pela razão que acabei de enunciar. Em hipótese semelhante, a procuradoria dessa agência já afastou a imposição, por exemplo, de múltiplas sanções, baseadas inclusive em fatos e diplomas distintos, como por exemplo, sanções relativas ao período pré-operacional, fundada em multas contratuais, editalícias, na Lei 8666. E, de outro lado, sanções tipicamente regulatórias para o período pós-operacional, fundados no inciso 10 do artigo 3º da Lei 9.427, a competência dessa agência, e, finalmente, na própria resolução normativa que disciplina infrações. Ainda que se tratasse de fatos diferentes e de sedes normativas diferentes, a Procuradoria entendeu, na nota 059 de 2020, de 21 de setembro de 2020, que seria adequado afastar... Esta dupla oneração, sob pena, inclusive, de impugnações judiciais. O mesmo caberia aqui, sobretudo aqui em que nem é possível valer-se de um mecanismo de saneamento da alegada insuficiência. Finalmente, ainda que vencidas essas questões, opera também aqui as questões operam também aqui as questões de segurança jurídica, em particular. A manutenção das condições efetivas da proposta, a equação econômica dos contratos, o ato jurídico perfeito, a proibição da aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa, a ideia lata de segurança jurídica e estabilidade regulatória. Por quê? A Procuradoria afirma e o diretor acolhe que penalidade não seria uma cláusula econômica e por isso poderia ser superveniente. A discussão sobre a penalidade aqui é o índice da questão antecedente, que é a própria inaplicabilidade da exigência de lastro à contratação de reserva. Esta questão específica, incidir ou não lastro sobre contratação de energia de reserva e a exigência superveniente de lastro, que é o que aqui se impugna, esta sim afeta a equação econômica do contrato. Portanto, entendemos que essa exigência e a penalidade é só o seu reflexo, estão sim a impor o afastamento dessa disciplina para aqueles contratos já celebrados. Portanto, requer-se o conhecimento e, finalmente, o acolhimento dos pedidos das associações para afastar... a Aplicação dessa disciplina às as suas associadas, ou ao menos aquelas subsidiariamente, que já tiverem contratos celebrados anteriormente à edição da Resolução 909-2020. Muito obrigado. É, bem, senhores diretores, eu gostaria aqui de agradecer as sustentações orais dos representantes da ABOL e da ABSOLAR e solicito manifestação da Procuradoria Federal. Muito obrigado, senhor diretor-geral Substituto. É, a Procuradoria teve a oportunidade, é, primeiro, na verdade, agradecer as sustentações orais. A Procuradoria teve a oportunidade de analisar o caso, o doutor Sandoval, o doutor, o doutor Efraim, por meio de, de pedido de parecer do relator. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que, de fato, o pedido sequer deve ser conhecido. E por quê? É, o doutor Serrão fala no direito constitucional. A, a, o, de, de petição, estaríamos, é, essa posição minha, estaria violando frontalmente a Constituição de modo algum. Por quê? Porque a, durante o período da consulta pública que foi realizada para a discussão do tema, esse tema foi expressamente analisado pela diretoria da ANEL, num processo aberto, plural, multilateral, em que todos os agentes tiveram a oportunidade de se manifestar. Então, essa questão foi analisada e decidida pela ANEL naquele momento quando da aprovação da resolução. Vir posteriormente com um requerimento, um pedido de invalidação, trazendo essa mesma questão, significa uma tentativa de violar esse procedimento plural que foi realizado. E caso essa estivesse correta, significaria o seguinte, nós poderíamos ficar eternamente analisando é, questões que viessem eternamente sendo trazidas à agência, o que não pode ser aceito de modo algum. Então, caso tivesse sido um ponto novo que não tenha, tivesse sido discutido no âmbito da consulta pública, aí sim seria o caso de conhecermos esse pedido. Quanto ao mérito, no entanto, é, e ultrapassado essa questão é, preliminar, Quanto ao mérito, a Procuradoria, eh, já fazendo coro às manifestações anteriores da ANEL, inclusive ao voto, se não engano, foi o voto do doutor Efraim, quando da aprovação da resolução, essa obrigação de comprovação de lastro, ela não é, não é nova, não é a ANEL que está criando, isso é, no mínimo, no mínimo remonta a 2004. No, a, a própria lei exige que todo agente que, que comercializa energia, que vende energia, deve comprovar a existência de lastro. O que está ocorrendo no, nesse momento, o que ocorreu na verdade no quando da aprovação da resolução foi uma exigência de que também o, o agente vendedor de energia de reserva também comprovasse lastro. De modo aqui, ele não venda mais energia do que a sua própria garantia física. Também não procede de modo algum, de modo algum, de modo algum, não tem qualquer respaldo na doutrina constitucional, em qualquer doutrina não tem respaldo nem doutrina minoritária alegação de bisiníden e por que não há bisiníden porque não o que, o que significa na verdade bisiníden que é tão propalado a ah, anel né, a todo tempo é, é acusada de de estar tá, é, incorrendo no bisiníden bisiníden significa processar e julgar uma pessoa ou uma empresa mais de duas vezes mais de uma vez na verdade significa processá-la uma vez aplicar uma penalidade e depois processá-la novamente não é isso que está se fazendo, está se prevendo uma penalidade uma consequência em razão do descumprimento da não comprovação de lastro. E essa consequência qual é? É a penalidade por insuficiência de lastro por meio da, da aplicação via CCE. Também não há que se falar que a penalidade seja cláusula econômica. Não existe qualquer respaldo, qualquer, seja jurisprudencial, seja doutrinário, que diga que penalidade de contrato é cláusula e, por essa razão, a ANEL, no seu poder regulatório, está é, agindo em conformidade com a juridicidade ao prever a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro. Bom, obrigado, é, Luiz Eduardo, pelas suas observações. É, então, eu passo aqui a leitura da, da fundamentação. Trata-se de análise do requerimento administrativo protocolado de forma conjunta pela Beólica e a B solar com pedido de medida cautelar, suscitando ilegalidade por parte da ANEL ao estabelecer a apuração de lastro para energia de reserva e aplicação de penalidade em caso de insuficiência de lastro contida na resolução 909 2020. A ANEL normatizou este tema, tendo como base o artigo 7º do decreto 6353, de 16 de janeiro de 2008, que regulamenta a contratação de energia de reserva. Esse dispositivo dispõe sobre a aplicação de penalidades no caso de não entrada em operação comercial, de unidades geradoras até as datas previstas no cronograma da usina e no caso de sua indisponibilidade na forma a ser regulamentada pela ANEL. De forma adicional, foi aplicado o disposto nos artigos 2º e 3º do decreto 563 de 30 de julho de 2004, que dispõe que os agentes vendedores devem apresentar lastro para garantir 100% de seus contratos, sujeito à penalidade da ANEL. E aqui faço referência exatamente àquilo que disse o procurador Luiz Eduardo. É, e aqui estamos falando de garantia física. Tanto, tanto, tanto é assim que tem garantia física definida no, no, pelo poder concedente para todos os empreendimentos, inclusive aqueles que participam como reserva. Por meio da resolução número 452, de 11 de outubro de 2011, objeto da audiência pública número 9 de 2011, a ANEL regulamentou a aplicação da penalidade de energia de reserva para exclusivamente, exclusivamente para as usinas da biomassa. A operacionalização dessa penalidade nas regras consta do, do caderno penalidades de energia de reserva. Desta forma, por meio da resolução número 909, de 2020, Após a realização da consulta pública número 42 de 2020, a ANEL ajustou as regras para que a penalidade por insuficiência de lastro para atendimento dos contratos de reserva fosse aplicada a todas as fontes que contratam energia de reserva, da mesma forma que ocorre para usinas a biomassa, para aplicação a partir de 2022. Contudo, a eólica e a B solar contestam a legalidade dessa medida. De acordo com as associações, primeiro, legalmente é inaplicável a exigência de lastro ao contrato de energia de reserva. Segundo, o sentido e alcance do dispositivo do parágrafo único do artigo 7º do decreto número 6353 de 2008 vinculam-se exclusivamente a atraso na operação comercial de unidades geradoras e indisponibilidade das usinas das unidades geradoras. Terceiro, a existência de penalidade no ressarcimento pela geração de energia menor veda a imposição de penalidade por insuficiência de lastro relativamente à energia de reserva, sob pena de inobservância à vedação da dupla imposição de penalidade, bis in idem, que já foi muito bem é, contestado aqui pelo procurador Luiz Eduardo. Desta forma, requerer um afastamento da exigência de lastro e da penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva das fontes eólica e solar, com a concessão de medida cautelar até o julgamento do mérito pela ANEL. Em função deste voto, trazer o julgamento de mérito do requerimento, perde objeto o julgamento do pedido cautelar. Quanto à tempestividade e à admissibilidade do requerimento, antes de entrar... Propriamente na análise, entendo pertinente um registro de forma processual. A ANEL aprovou a resolução 909, em dezembro de 2020, com vigência a partir de janeiro de 2022, para a penalidade de energia de reserva para as fontes eólicas e solar. Somente em setembro e outubro de 2021, mais de nove meses após a publicação da norma, a Beólica e a Absolar protocolaram cartas contestando a legalidade da medida da ANEL. Ainda assim, nessas cartas, não constava um requerimento para afastamento da penalidade. Apenas em janeiro de 2022, mais de um ano após a publicação da norma e na data do início de sua vigência, as associações requereram seu afastamento e argumentaram sobre a urgência do julgamento pela ANEL, inclusive requerendo medida cautelar, em função do prazo para a penalidade ser lançada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, (CCE). Esse registro é importante para mostrar que houve tempo suficiente para que fosse travada a discussão que fazemos no presente momento sem termos que trazer o rótulo de urgência para o tema, isto sem mencionar o período que o tema ficou em consulta pública antes da resolução 909, em que foi em que foi possível, em que a possível ou suposta ilegalidade poderia ser discutida no tempo correto. E aqui eu faço referência exatamente ao que disse o procurador Luiz Eduardo em relação a esse ponto. E que está no parecer é, que foi é, emitido é, pela Procuradoria. Aspas, a produção de, de atos normativos que, passam, que possam repercutir em direitos dos agentes econômicos, do setor elétrico e dos consumidores requer o necessário escrutínio público. A edição da resolução normativa 909 foi procedida na consulta pública número 42 de 2020, oportunidade em que ambas as requerentes poderiam ter se manifestado sobre as questões apresentadas no requerimento que ora se analisa. Porém, a questão temporal extrapola a mera discussão do tema no tempo adequado. Isto porque não é permitido que a ANEL recepcione requerimentos administrativos com o único objetivo de revisar norma de caráter geral e abstrato, como é o caso da Resolução 909. Por mais que as associações insistam é, que seu requerimento é fundado no exercício do direito de petição, alegando suposta ilegalidade da ANEL ao publicar a resolução 909, em verdade trata-se de um pedido de reconsideração em face desta norma, inoportuno, indepestível e inadmissível. Inoportuno porque há processo administrativo que antecede a publicação de resoluções normativas, processo este no qual é permitido às partes interessadas participação ampla e restrita. intempestivo pelas razões já expostas, inadmissível, porque incabível a insurgência contra norma de caráter geral e abstrato. Observo, em concordância com a Procuradoria Federal, junto à ANEL, que a única forma de reconhecer o pedido da AB solar e da AB ólica, de afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólicas e solar, seria por meio do afastamento da incidência da norma genérica abstrata, válida e eficaz, o que demandaria necessariamente no âmbito administrativo a revisão dessa norma por meio do procedimento de consulta pública. Porém, no momento, só verifico motivação para tal, tal revisão caso houvesse ilegalidade na norma, o que não encontrei neste processo. Quanto à ilegalidade da norma, a B.O.L. e a B.Solar argumentam. Que legalmente é inaplicável a exigência de lastro no contrato de energia de reserva para agentes vendedores. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na legislação setorial em vigor. Conforme consta do decreto 6353 de 2008, entende-se que por energia de reserva aquela é destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao sistema interligado nacional proveniente de usinas especialmente contratadas para este fim. Portanto, Trata-se de contratação para atendimento de carga superior àquela prevista pelas distribuidoras e consumidores livres. Essa contratação não constitui lastro de compra para distribuidoras e consumidores livres, porém, constitui sim lastro para os vendedores. Tanto é, como disse anteriormente, que é até calculada a garantia física para todos eles. Não haveria necessidade, aqui volto a falar sobre isso, do Ministério de Minas e Energia, calcular a garantia física das usinas para participar dos leilões de reserva, caso não fosse necessária a apresentação de lastro pelos vendedores. Observe que a única citação do decreto 6353 de 2008 em relação a lastro, refere-se que a energia de reserva adquirida nos leilões não poderá construir lastro para, venda, para revenda de energia de que trata o artigo 2 do decreto 5163 de 2004, portanto, somente para revenda. Para todos os outros casos, permanecem válidas as disposições do Decreto 5.163, incluindo a necessidade de os agentes vendedores apresentarem lastro para garantir 100% dos seus contratos. A Beólica e a B. Solar também argumentam que o sentido e alcance do dispositivo do parágrafo único do artigo 7º do Decreto 6.353 vinculam-se exclusivamente a atraso na operação comercial de unidades geradoras e indisponibilidade de unidades geradoras. De fato, a leitura isolada deste dispositivo passa a impressão, pode passar a impressão, de que a ANEL somente pode apenar o agente por atraso e indisponibilidade. Entretanto, a aplicação da penalidade por insuficiência de laço não pode ser construída somente pela leitura isolada desse dispositivo. A leitura deve ser realizada de forma conjunta com as disposições do Decreto 5163. Observo que, além do atraso e indisponibilidade, os agentes vendedores devem celebrar contratos com entrega no centro de gravidade do supermercado, ponto virtual, onde a geração e o consumo são igualados para avaliação do adimplemento dos contratos de compra e venda de energia e para contabilização no mercado de curto prazo. O centro de gravidade tem como objetivo mensurar e alocar as perdas da rede básica a cada usuário do SIM. Portanto, Vendedores e compradores de energia elétrica devem celebrar seus contratos considerando as perdas elétricas até o centro de gravidade do supermercado, do submercado. Devem, portanto, possuir lastro para o montante pactuado e para as referidas perdas. Na ausência deste lastro, a ANEL deve sim aplicar penalidade. Segundo o requerimento administrativo da Beólica e da B Solar, no mínimo, aspas, no mínimo, 65% dos contratos de energia de reserva de fonte eólica e solar estariam sujeitos à penalidade em questão, uma vez que comprometeram 98% ou mais da garantia física no CER, no contrato de energia de reserva. E, historicamente, as perdas da rede básica têm sido maiores que 2%. Por essa afirmação das associações, concluo que essas usinas venderam lastro que não possuíam. Neste caso, não pode o regulador ficar inerte e não aplicar penalidade por insuficiência de lastro. Portanto, entendo correto que, além do atraso e indisponibilidade, a ANEL utilize as perdas da rede básica como critério de apuração de lastro. Registro que não se trata de nenhuma inovação regulatória, pois as perdas da rede básica sempre foram consideradas na apuração de lastro para todos os tipos de contrato. Na minha avaliação também procede o argumento, também não procede o argumento das associações, de que a penalidade por falta de lastro de energia de reserva demandaria previsão expressa no edital ou no contrato. Sobre esse tema, a ANEL já se pronunciou diversas vezes no sentido de que a previsão de penalidade não tem natureza de cláusula econômica do contrato, como também aqui afirmou o procurador Luiz Eduardo, mas de cláusula regulamentar, não havendo direito adquirido a regime jurídico, Inclusive, na instrução que culminou, culminou com a publicação da Resolução 452 de 2011, que estabeleceu a penalidade por insuficiência de lastro para a energia de reserva para usinas à biomassa, esse tema já foi enfrentado. Portanto, há mais de uma década, a ANEL tomou a decisão para a aplicação de lastro para a energia de reserva para as usinas à biomassa, e o que fizemos agora foi tão somente estender essa decisão às outras fontes, que também possuem contratos de energia de reserva, sem qualquer tipo de ilegalidade. As associações contestam também sobre a não possibilidade de recomposição de lastro. Contudo, a ausência dessa possibilidade não pode ser considerada uma ilegalidade. Os agentes vendedores podem ter tomado a decisão por livre e espontânea vontade, de vender a totalidade de suas garantias físicas, sem deixar parcela para compensar as perdas elétricas até o centro de gravidade. Todos esses agentes vendedores são produtores independentes de energia elétrica, que conforme consta na lei, ou em lei, comercializam energia elétrica por sua conta e risco. Portanto, a eventual ausência de lastro tem como origem as próprias ações desses produtores independentes, não podendo ser responsabilizada a Anel por eventual risco tomado na comercialização do de sua energia maior do que sua capacidade de geração. Por fim, a Beol e a solar entende que com a penalidade por insuficiência de lastro, seus associados serão punidos duas vezes pelo mesmo motivo. O bisiniding também referido aqui pelo procurador Luiz Eduardo, isso porque na interpretação das asso associações a existência de penalidade no ressarcimento pela geração de energia menor, veda a imposição de penalidade por insuficiência de lastro relativamente à energia de reserva. Neste ponto é importante não confundirmos conceitos. Uma coisa é o vendedor ressarcir o consumidor por uma energia que ele vendeu em contratos e não entregou. Outra coisa é não possuir lastro para a venda. São temas distintos. Por exemplo, pode acontecer de um gerador ter vendido todo o seu lastro sem considerar as perdas elétricas, Porém, uma janela de apuração terá apura, ter entregado toda a energia contratada ao seu, consumidor, seu comprador. Isto pode acontecer por ter ocorrido mais vento ou insolação, radiação é, solar, do que o previsto no cálculo da garantia física naquela janela de apuração. Nesta hipótese, o gerador será penalizado por insuficiência de laço, por vender perdas, porém não deverá ressarcir o consumidor, pois entregou a energia contratada. O contrário também é válido. Um gerador pode ter vendido sua garantia física considerando adequadamente as perdas elétricas, porém, na janela de apuração não conseguir produzir, produzir energia elétrica, a, a energia elétrica fixada em seus contratos. Neste caso, esse gerador deverá ressarcir o consumidor pela energia não entregue, vendida e não entregue, porém, não estará sujeito à penalidade por insuficiência de lastro. Portanto, é equivocado o entendimento das associações de que a existência da penalidade no ressarcimento pela geração de energia a menor veda a imposição de penalidade por insuficiência de lastro relativamente à energia de reserva. Quanto às conclusões, conforme expus até aqui, considerando o, o opinativo da, do, do, do jurídico do, da Procuradoria Federal junto à ANEL, eu concluo que não há qualquer ilegalidade cometida pela ANEL na publicação da resolução 909, concluo também que o requerimento administrativo conjunto da biólica Solar foi protocolado em face de uma norma geral e abstrata, no caso a, a própria resolução 909 e de forma intempestiva, motivo pelo qual não deve ser conhecido pela ANEL. Antes de passar ao dispositivo, faço referência aqui à presença é, do superintendente da SRM, o superintendente Júlio César e e o superintendente adjunto, Otávio, que estão aqui acompanhando essa deliberação. Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto que consta do processo número 48.500.000.362.2022.18, voto por não conhecer, por intempestivo e por, por protocolado em face de norma geral e abstrata, o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, a, eólica, e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, B, solar, com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva das fontes eólica e solar determinadas pela Resolução Normativa número 909. É o voto. Em discussão... Eu queria que só, diretor Elvio, parabenizá-lo ao senhor e à sua assessoria, porque o voto é uma verdadeira obra-prima. Então, muito bem fundamentado, é, repisou, rebateu com maestria todos os pontos trazidos. E também é, colocar que essa discussão, ela, de fato, ela é extemporânea, houve o seu tempo, houve o seu momento para ser feito. E como muito bem trazido pelo Procurador-Geral, se não, não colocarmos uma, um momento para se discutir as matérias, elas não se acabam nunca. Então, parabéns pelo voto, parabéns também à sua assessoria. Realmente o voto ele já tem aqui previamente a minha aprovação em votação à matéria. Em votação, a matéria. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, o diretor Elvi, e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos presentes, decidiu não conhecer por intempestivo e por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 Eh, senhores diretores, os próximos itens da pauta, o item 1 e o item 2, já foi sinalizado pelo relator da matéria, que precisaria fazer ainda alguns ajustes e pediu já que os processos ficassem para o período da tarde. Então, gostaria de, de confirmar com os senhores de propor aqui o retorno às 14h30. Doutor Elvio, doutor Efraim. De acordo. De acordo, doutor Sanoval. Não, perfeito. Então, senhor secretário-geral, declaro que está encerrada essa reunião pelo período da manhã, retornaremos às 14 horas e 30 minutos.